Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6, é o texto que eu quero usar para nós conversarmos essa noite, eu quero estar falando sobre mover-se em atitude, numa atitude de excelência. E o texto aqui de Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 4, é o texto base que eu quero construir a narrativa dessa noite, o texto diz assim... Dario decidiu constituir 120 porque para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. aqui é governantes. Porque nele havia um Espírito de excelência. Eu quero que você grave no seu coração essa palavra. Porque nele havia um Espírito de excelência. Sabe, queridos, é, é importante nós entendermos que excelência não é algo só natural. Excelência é algo espiritual. Porque a Bíblia fala que era um Espírito de excelência. Se era um espírito de excelência, era algo do, da parte do próprio Deus sobre a vida de Daniel. E isso era o destaque que tinha sobre a vida de Daniel. Por isso que ele era tão relevante em todas as áreas, em tudo aquilo que é, ele estava trabalhando, em tudo aquilo que era colocado sobre a, as mãos de Daniel. Ele era extremamente relevante, por quê? Porque o espírito de excelência estava sobre ele. A palavra excelência, ela vem do latim, que é, é de excelência, que é o estado ou qualidade de excelente, muito bom, ou até grandeza. Agora, excelência não é superioridade, mas e sim superação. Uma pessoa excelente está sempre disposta a se superar. Uma pessoa excelente não é alguém que, está, é, que é melhor do que outra, uma pessoa excelente não é alguém é, que simplesmente ele... ele ó, você é bom e você é, é ruim. Uma pessoa excelente é aquela que supera os seus limites. Uma pessoa excelente é aquela que vence etapas da sua vida. Uma pessoa excelente é aquela que sempre está disposto a se superar. Então, eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você que acompanha online também... Se você é alguém que está sempre querendo se superar, sempre querendo melhorar aquilo que você faz, sempre querendo fazer algo melhor, está se superando, você é alguém que está caminhando para a excelência. Porque excelência também não é um ponto final, como excelência também não é um ponto de partida, excelência é uma caminhada, excelência é uma jornada. E eu quero construir alguns fundamentos com vocês essa noite, eu quero construir algumas ideias que eu tenho certeza que vão mexer demais com sua vida, não só para a casa de Deus, não só para trabalhar aqui na igreja, mas sim na área que você atua, na esfera que você está envolvido. Se você tiver o espírito de excelência, você vai mudar aquele ambiente, você vai mudar situações daquele lugar. Excelência é um princípio espiritual que devemos buscar e excelência não tem nada a ver com status, posição, dinheiro, bens, lugar que ocupa, excelência não tem nada a ver com a quantidade de bens que você possui ou de dinheiro que você possui, não tem nada a ver com o status que você ocupa, excelência tem a ver com a sua pessoa, com a sua caminhada. E pessoas excelentes sempre estão o quê? Crescendo, estão progredindo, estão avançando. Pessoas excelentes, elas estão sempre melhorando a cada dia. E a Bíblia destaca que Daniel, pela conduta dele, irrepreensível, pelo caráter que ele tinha, pelo testemunho, pela fidelidade com Deus, a Bíblia destaca o que Que sobre Daniel havia um espírito de excelência. Não por ser o um único... É, a única qualidade que Daniel tinha, ele tinha muitas qualidades, mas a Bíblia, ela faz questão de ressaltar que sobre Daniel havia um espírito de excelência. E por isso mesmo ele é um exemplo de excelência para nós. A expressão espírito de excelência significa algo extraordinário, aquilo que excede da maioria. Não ao alguém medíocre, não alguém que estava na média, porque quando fala que alguém é medíocre é porque ele está na média. Quem sempre está na média é alguém medíocre, alguém que está acima da média, alguém que se destaca, alguém que, é, que faz algo extraordinário, possui um espírito de excelência. Quem quer fazer a obra de Deus com excelência, precisa sempre estar disponível e ter habilidades e dons dados pelo Espírito Santo. Vale lembrar que isso quer dizer tanto para servir a Deus, quanto servir ao próximo também. E essas coisas não podem ser confundidas. Lembrando que sempre quando você serve o próximo, você está servindo a Deus. Sempre quando você faz algo para alguém, quando você abençoa uma pessoa, você não está fazendo só para ela, o próprio Deus também está recebendo aquilo. Mateus capítulo 22, quando Jesus é perguntado é, qual é o grande mandamento da lei, Jesus responde, em Mateus capítulo 22, Ele diz assim, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro grande mandamento, eu preciso que Amar a Deus, servir Ele, fazer tudo para Ele. Qual o segundo? Amar o próximo, servir o próximo. Quando você está servindo alguém, quando você está se movendo para servir alguém, para fazer algo para alguém você está não só fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para o próprio Deus. Talvez aquela pessoa não volte a agradecer, talvez aquela pessoa é, nem agradeça você, talvez aquela pessoa é, nem, nem lembre mais de você, mas pode ter certeza que o próprio Deus, esse não esquece de você, você sempre será lembrado por Ele. Agora, como gostamos né, de ser bem recebido em todos os lugares que nós vamos? É gostoso você chegar a um lugar e ser bem recebido, bem servido, com um belo sorriso, uma saudação calorosa... Por exemplo, você vai a uma loja comprar um produto e aí aquela pessoa já te recebe com um bom dia, uma boa tarde. Você vai a um restaurante, alguém te recebe com um bom dia, uma boa noite, um sorriso. É gostoso você chegar a um lugar e você ser bem atendido. E quando você, quando isso acontece, o que você faz? Você volta àquele lugar. Quando você é honrado num lugar desse, você quer voltar. Mas se você chega num lugar e a pessoa está ali emburrada, com a cara... né? É, é, é, que de poucos amigos, e você chega para ela e diz assim: Bom dia, Elis. Bom dia por quê? Você fala: Uau, o que, que eu fiz para você? Você não tem vontade de voltar naquele lugar. Você não volta em um lugar que você foi maltratado, você não volta no lugar que você foi desprezado, você não volta no lugar aonde as pessoas, elas não valorizaram você, você volta aonde elas valorizaram você, você volta e, é num lugar onde você é bem atendido, você volta no lugar onde as pessoas te recebem bem. E assim também é na igreja, assim também é na casa de Deus. Se nós recebemos bem as pessoas que chegam nessa casa, se nós desde o estacionamento da nossa equipe, é, aos nossos voluntários do Ministério Infantil, da recepção, do louvor, da equipe interna, de todas as equipes, recebemos bem, é claro que estamos primeiro fazendo para Deus, mas nós estamos também abençoando pessoas. Agora, isso não é simples, não é fácil. Isso não é algo que, você, que também você se faz forçado, isso é uma caminhada, isso é um processo, um processo a qual todos nós precisamos passar, um processo aonde nós precisamos ter o que Daniel tinha, um espírito de excelência. Quando nós temos esse espírito de excelência, então tudo o que iremos fazer, nós primeiro pensamos em Deus. Tudo que nós vamos construir, vamos primeiro pensar em Deus. E quando você faz assim, quando você pensa que você está fazendo algo para Deus, automaticamente você está abenço... abençoando pessoas. E a igreja também foi escolhida por Deus para ser exemplo de excelência e de qualidade nesse mundo. Sabia disso? A igreja também foi escolhida por Deus para ser exemplo de qualidade neste mundo. A Bíblia demonstra que o padrão esperado por Deus não é nada menos do que o nosso melhor para a sua obra. A palavra de Deus, a Bíblia nos mostra padrão que o próprio Deus nos coloca. E esse padrão qual é? O melhor dele, o melhor de nós na obra dele. E de acordo com Salomão, as nossas ações devem estar pautadas em níveis de excelência que superam a mediocridade ou a normalidade. Ele diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: "Tudo o que você tiver que fazer, faça o melhor que puder." Tudo o que você puder fazer, tudo aquilo que você tiver que fazer, faça o melhor que você pode, seja excelente em tudo aquilo que chegar em suas mãos. E como isso é maravilhoso, quando uma pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela põe a mão, ela coloca a excelência, eu não posso colocar níveis de excelência, talvez uma pessoa X, o nível de excelência dela para aquela, aquela atividade é um. Uma outra pessoa, o nível de excelência para aquela mesma atividade é outro nível. Não temos como a gente medir o nível de excelência. A excelência é sempre você estar buscando fazer o melhor. Excelência é sempre você estar se superando. Excelência é sempre você olhar e ver, o homem hoje, ele é melhor do que o homem de ontem que eu era. Mas e o homem amanhã? Ele precisa ser melhor do que hoje. O empresário hoje, ele é melhor do que o empresário de ontem. O administrador, o gestor, o funcionário, o empregado, o empregador, de hoje, ele é melhor do que o de ontem. E amanhã, ele precisa ser melhor do que hoje, ele precisa se superar, ele precisa é, investir tempo, ele precisa investir é, é, aprendizado na sua vida, ele precisa é, ter conhecimento da sua área. E ele ainda afirma aqui, Salomão, né, na sua sabedoria, ele diz em Provérbios capítulo 18, versículo 9... Quem é relaxado em seu trabalho, é irmão do que destrói. Uau! O irmão que destrói tem, é, o irmão que destrói, sabe quem é o irmão daquele que destrói? O relaxado. E Jeremias, ele vai um pouco mais profundo ainda, e ele faz uma advertência ainda mais pesada. Não chama só é, de quem é relaxado, é irmão daquele que destrói. Jeremias traz um pouco mais de peso sobre isso. Jeremias nós encontramos uma advertência, Jeremias 48, versículo 10 diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que faz as coisas para Deus de qualquer jeito, maldito aquele que não honra Deus com a sua excelência, não sou eu que estou dizendo isso irmãos, é a palavra de Deus, é a advertência do próprio Deus, por isso que tudo que... Que façamos, fazemos para a glória dele com excelência, porque quando você faz algo para Deus, você também toca pessoas, você também abençoa pessoas. No livro de Malaquias, no capítulo 1, Deus repreende o povo de Israel porque eles ofereciam seus piores animais como oferta, eles intencionalmente escolhiam animais doentes, aleijados, de má aparência para colocar no altar. E o profeta chega ali né, e exorta é, é, eles dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão é, é, trazendo aqui para o altar animais é, é, é, que cegos, animais que não deveriam ser oferecidos no altar, afirmando que, não, que eles não estavam oferecendo o melhor para Deus. E o profeta ele é duro, porque ele diz assim, não é qualquer coisa que serve para Deus, Sabe irmãos, e precisamos ter essa verdade entre, em, em, em nós, impregnado em nós. Essa verdade ela precisa ditar a nossa vida, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita que lidamos com as coisas dEle de qualquer jeito, relaxadamente, sabe? É, para Deus existe um padrão aceitável. E, eu, e lembra que eu falei para você, eu não quero medir o, nível, o seu nível de excelência porque talvez o seu nível de excelência é diferente do nível de excelência daquela outra pessoa, porque nós possuímos habilidades diferentes, possuímos temperamentos diferentes, mas tudo aquilo que eu e você precisamos fazer, precisamos fazer sempre com excelência. Para Deus e para as pessoas também. Isso não é só no campo da igreja, isso não é só nesse âmbito aqui eclesiástico, é no âmbito também fora daqui. Você não pode só ser um bom funcionário quando o seu patrão está perto, quando o gerente é, seu está perto. Você só não pode, não pode ser um bom filho quando seu pai está perto. Você precisa ser um bom filho todo o tempo, você precisa ser um bom é, empregado todo o tempo. Você precisa ser uma boa pessoa todo o tempo. Sabe, e esse padrão de qualidade, ele não foi extinto no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo, em, escrevendo aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivesse servindo a Deus. E um espírito de excelência, ele faz com que tudo aquilo que façamos, façamos para a glória de Deus. Tudo aquilo que façamos, façamos o quê? Dando sempre o nosso melhor. Amém, queridos? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor. Eu lembro que... É, eu via isso na igreja e isso realmente assim, me doía na alma, eu não sei se você já passou por isso, quando as pessoas pediam uma oportunidade na igreja, pastor eu quero uma oportunidade, quero cantar um corinho, então vem aqui o irmão, x, a irmã, tal, cantar um corinho, aí ela chegava e ela dizia assim, olha só, eu não ensaiei, é, lembra disso? Eu não ensaiei, eu nem sei cantar direito, mas eu vou cantar porque é para Deus. Como se assim, ah, Deus aceita qualquer coisa. Ei, não é assim não. Deus não aceita qualquer coisa não. Você está fazendo o seu melhor? Ou está querendo só aparecer? Só está querendo aqui dizer que você está quer... tá fazendo algo para Deus? Isso me doía, porque eu falava assim, ei, por que não ensaiou? Por que não aprende a cantar? E eu... Falo isso com muita propriedade, porque eu dei a maior contribuição que a música poderia ter. Eu parei de cantar. A maior contribuição que eu poderia dar para a música, é, foi um dia entender assim, não. Quando o pastor Luciano brincou a semana passada, é, que eu já fiz parte do Ministério de Louvor, já fiz irmão. É, foi uma fase da vida não tão boa. Não fui aprovado. E eu sempre digo, a melhor contribuição que eu pude dar um dia foi parar. Porque para fazer as coisas de qualquer jeito, não tem como. E há pessoas que até hoje insistem nisso. Não só no louvor, mas em várias áreas. Como assim? Não, é para Deus? Então vamos fazendo mesmo. Não é dessa forma. Se é para Deus, vamos fazer o melhor. Amém, queridos? A chave para a excelência... Não está em esperar que alguém te ofereça uma grande oportunidade, mas sim na forma como você vê, como você abraça as tarefas, que muitas vezes parece ser insignificante aos olhos de pessoas. Então, o segredo está em fazer tudo como se fosse para Deus. O Bill Hybels, ele tem uma frase dele que é muito usada, eu já usei aqui também, que ele diz, a excelência honra a Deus e inspira pessoas. O Calito Passa. Ele usa, a excelência a honra a Deus e a abençoa pessoas. Eu, uso, eu gosto das duas. A excelência, ela inspira pessoas. Quando você vê alguém com espírito de excelência, você quer estar próximo a ele. Você quer estar próximo a ela. Você quer aprender com ele. Você quer aprender com ela. Quando você vê alguém com espírito de excelência, isso inspira você também. Mas quando você vê alguém com espírito de excelência... Você sabe que essa excelência, ela sempre vai estar honrando a Deus, mas ela sempre vai estar o quê? Abençoando pessoas. Bob Russell, ele diz assim, ele é um escritor norte-americano, ele diz assim, se o trabalho está relacionado com o reino de Deus, ele merece nossa máxima dedicação. Mediocridade gera indiferença, mas a qualidade atrai. Quando você vê qualidade, quando você vê excelência naquilo que é feito, você quer se juntar àquilo. Quando você vê que algo está sendo bem feito, você quer o quê? Participar. Mas quando você vê que é algo irrelevante, que é algo medíocre, lembra que eu falei que mediocridade está na média, é o que todo mundo faz, aí quase poucos querem participar, poucos querem fazer parte daquilo. Precisamos entender que Jesus é o mestre por excelência, e Ele nos, nos ensinou o quê? Verdades eternas. E Ele era, é, essa verdade. E Jesus sendo mestre por excelência... Por quê? Porque ele foi o exemplo vivo dos seus ensinamentos. E a palavra ressalta o que? Que Daniel havia um espírito de excelência. E aonde ele estava, ele era relevante e reverente naquele lugar. Algo que nós temos usado muito nessa casa. Comunidade de alcance, uma comunidade reverente, reverente a Deus. Nas nossas reuniões, os nossos cultos, a presença, a graça, a unção, a oração, a palavra de Deus. Sempre. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, irrelevante, as demais coisas serão acrescentadas. Relevante aonde? Na sociedade, onde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, no cursinho que você faz, na casa que você trabalha, no escritório que você presta serviço, na loja que você é atendendo as pessoas, relevante fora das quatro paredes não é só que ser crente aqui dentro, aqui é muito fácil querido, aqui é maravilhoso, aqui dificilmente você vai pecar, mas ser crente fora das quatro paredes é ser alguém relevante, é uma extensão do reino de Deus aonde você está, e a excelência é a qualidade que você imprime naquilo que você vive. A excelência sempre você vai estar tá, é, imprimindo naquilo que você vive. E a excelência nasce no momento em que os sonhos acontecem. E enquanto eles não se concretizam, a excelência começa a okay, mudar o que você tem. Por isso, abrindo um parênteses aqui, ouse a sonhar. Sonhe grande. Você sabe por quê? Porque você precisa aplicar esforço para sonhar grande e para sonhar pequeno. Sabia disso? Nas duas coisas você precisa aplicar esforço, para sonhar grande e sonhar pequeno. Então, se você vai ter que aplicar esforço, aplique esforço em sonhar grande. Seja alguém relevante, alguém que tem um espírito da excelência. Porque se você tem um espírito da excelência sobre você, aonde você estiver, você vai mudar aquele ambiente. Quer um outro exemplo? José, vendido como escravo pelos seus irmãos, vai trabalhar na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, ali como escravo, como servo, ele começa a cuidar das coisas de Potifar. E ali ele começa o quê? Pelo espírito de excelência que estava sobre ele, ele começa a ser um bom administrador. Ele começa a cuidar de todas as coisas, ele começa a organizar a casa de Potifar. E a Bíblia fala o quê? Que Potifar se agradava de José, porque havia um espírito sobre ele, o espírito do vivo Deus, esse espírito de excelência, porque mesmo ele sendo escravo, mesmo ele tendo motivos para dizer, eu não vou fazer, eu vou jogar tudo para o alto. Eu não vou ficar servindo é, alguém que, que me comprou como escravo, ele podia ser um revoltado, ele podia ser alguém ali que estava sempre querendo culpar a Deus, porque infelizmente, é, é, isso nos acompanha desde o Éden, sempre nós estamos procurando culpar a Deus, culpar pessoas e culpar o diabo, isso nos acompanha desde o Éden, quando o homem cai e aí Deus chega a falar com Adão, Ele diz, a ah, mulher que tu me deste aí chega para a mulher, a mulher fala, a serpente, sempre transferindo responsabilidade, José no Egito, ali quando estava trabalhando na casa de Potifar, ele tinha motivos também para transferir responsabilidade, mas não, ele faz tudo ali com muita excelência, mas aí chega um dia que a mulher de Potifar, tenta agarrá-lo, tenta seduzi-lo, e a Bíblia fala que ele foge, e ele sai daquele lugar injustiçado por aquela mulher, ele vai aonde preso, na cadeia ele se revoltou, na cadeia ele chegou lá quebrando tudo, na cadeia ele chegou lá murmurando contra Deus, não, porque o Espírito de excelência estava sobre ele, e quando o Espírito de excelência está sobre nós, aonde nós estivermos, nós mudamos a situação daquele lugar, amém? Se o Espírito de Excelência estiver sobre você, não importa o ambiente em que você estiver. Algumas pessoas chegam, pastor ora por mim, o lugar onde eu trabalho é, é, é, é terrível, o lugar onde eu trabalho, é, é, um, pastor, é, é um cemitério de funcionário, aquele lugar. Eu... Então seja luz naquele lugar, faça a diferença naquele lugar, seja relevante naquele lugar, expresse o amor de Deus naquele, naquele lugar... Leve o amor de Cristo para aquele lugar, seja alguém com espírito de excelência, faça a diferença. José, na prisão ele chega e faz o quê? Coloca ordem. A palavra de Deus fala que a... o lugar prosperou. Irmão, pensa José, carcereiro hoje de uma prisão. Você vê falar em prosperidade dentro da prisão? Não. Só na palavra de Deus. Só quando um servo de Deus que estava naquele lugar injustamente possuindo o espírito de excelência sobre a vida dele, então, aquele lugar foi transformado pela vida de José. Agora, acabou ali não, ele trabalha, ele coloca ali empenho, ele serve, ele se move para fazer o melhor. Mesmo que ali, pessoas é, injustiçaram ele, pessoas é, zombaram dele, pessoas é, é, provavelmente é, é, maltrataram ele, mas ele sempre se movia... Por algo maior do que o ambiente que ele estava vivendo. Eu olho para José e eu imagino ele sempre olhando para o alto. Como o salmista disse, eu olho para o alto da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E é, é isso que nós precisamos entender. Se você vive num ambiente de opressão, num ambiente onde as pessoas estão sempre querendo sufocar você... querendo até talvez é, é, tirar você daquele lugar olhe para o alto, se mova debaixo da graça, do favor de Deus, se mova em excelência, se mova em caráter também, como Daniel se movia, se mova para fazer o melhor para aquele lugar, José sai da prisão e aí então se torna o quê? Governador de todo o Egito, e faraó dá a missão para ele, administra tudo para mim, por quê? Porque o espírito de excelência o acompanhava. Quando ele era escravo na casa de Potifar, o Espírito de Excelência o acompanhava quando ele estava é, preso e o Espírito de Excelência o acompanhava quando ele estava sendo governante. Há pessoas que querem chegar a lugares grandes, a estatura é, de, de, de pessoas grandes em lugares altos, mas não querem passar por etapas, por processos. E a excelência, querido, ela não é um ponto de partida, a excelência também não é um ponto final. A excelência, ela é um caminho, é uma jornada. O que você faz hoje, reflete o que você vai ser amanhã. Tudo o que você possui hoje... Tudo que você tem hoje é algo que você já produziu no passado. O que você está produzindo hoje vai te levar aonde? Para o futuro. Amém, queridos? A excelência, ela não é o que você tem e o que você vê o lado de fora. A excelência, primeiro, ela está pelo lado de dentro. A excelência nasce dentro de nós. Então, estando dentro de nós, então nós conseguimos o quê? Colocar isso para fora. Assim como não há comunhão. Da luz com as trevas, a excelência se, se recusa a viver com a mediocridade. Não tem como as duas coisas andarem juntas. A mediocridade e a excelência. Como diz a minha mãe, as duas coisas não orna. Não orna, filho, essas coisas, né? Não orna. A excelência e a mediocridade. Mediocridade, lembra o que eu falei? É andar na média. É fazer o que todo mundo está fazendo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah, está ruim? Ah, mas tá, vamos continuar assim. Ah, tá bom, então... Ok. Sempre há espaço para nós crescermos. Sempre há espaço para nós estarmos melhorando. Sempre há espaço para eu ser um homem melhor. Sempre há espaço para ser um pai melhor. Sempre há espaço para eu ser um filho melhor. Sempre há espaço para eu ser um servo de Deus melhor. Sempre há espaço para eu ser um ser humano melhor. Sempre há espaço para eu ser algo... alguém relevante na sociedade. Sempre há espaço para eu estar crescendo. Então, o que eu e você precisamos entender, não há dúvidas que na excelência ou você tem ou reconhece que não tem para você poder ter. Ou você reconhece, realmente eu não tenho, então, agora eu preciso trabalhar para eu ter. Porque se você fala que você tem excelência na verdade, você não possui excelência. Porque, como eu falei, excelência não é um ponto de partida e não é um ponto final. Excelência é uma caminhada. Excelência é uma jornada. Excelência é você se mover, crescer, crescer. Excelência é sempre você é, está se superando. Excelência é sempre você está melhorando. Excelência é sempre você está progredindo e não regredindo. Excelência é sempre você está se superando. Agora, isso não quer dizer que você não vai encontrar falhas também. Porque não quer dizer que você tem o espírito de excelência, que você é perfeito. E excelência não tem nada a ver com perfeição. Pessoas excelentes erram também, pessoas excelentes falham também, pessoas excelentes, elas também cometem erros ao longo do caminho, mas elas sempre estão o quê? Dispostas a consertar. Elas sempre estão se movimentando. E a excelência... Como eu falei, ela não é um ponto de partida e nem um ponto final, é um caminho. É mais do que um resultado, é um processo, é mais do que um alvo, é uma jornada. E uma pessoa excelente, ela nunca se sente pronta, sabia disso? Alguém que tem o espírito de excelência, ele nunca se sente pronto. Ele possui medos, ele precisa vencer seus limites, porque a pessoa que se sente pronta... Ou a pessoa que ela acha que ela possui é, a excelência, na verdade não é excelência, ela é uma pessoa perfeccionista. E existe uma grande diferença entre você ser perfeccionista e você ser excelente. O perfeccionista, ele, ele sufoca as pessoas que trabalham com ele. O perfeccionista, ele não consegue agregar, ele espalha. O excelente, ele agrega, o perfeccionista espalha. Porque é difícil trabalhar com alguém perfeccionista. É difícil trabalhar com alguém que nada está bom para ele. E homens excelentes, eles são o quê? Humildes também. Humildes estão sempre prontos a aprender. Mulheres excelentes sempre estão dispostas a aprender. Empresários excelentes estão sempre buscando aprender. Eles sabem o quê? Mudar planos. Eles sabem que... Eles precisam estar sempre perto de pessoas que possuem excelência para estar aprendendo, porque o mundo é dinâmico, as coisas estão mudando rapidamente. Então, excelência não é ser perfeccionista. Como eu falei, o perfeccionista sempre está tentando aprovação. Quem tem um espírito de excelência não está buscando aprovação, ele está buscando ser melhor naquilo que faz. O perfeccionista sempre está buscando aprovação de pessoas o perfeccionista afasta pessoas dele, o excelente ele agrega, agora, há duas coisas que são é, diferentes, coisas excelentes e pessoas excelentes, isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes nós olhamos coisas excelentes, mas só existe coisas excelentes porque existem pessoas excelentes por trás das coisas. Você chega a uma casa e você fala assim: Uau, essa casa é excelente. Por que, que ela é excelente? Porque ela foi construída por pessoas de excelência. Aquela casa agrega a qualidade, aquela casa agrega tudo que você necessita, aquela casa tem tudo que você precisa. Então ela se torna uma casa excelente, um lugar excelente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível existir um lugar de excelência se não tiver pessoas de excelência. Amém, queridos? Só existe coisas excelentes se possuem pessoas excelentes. E pessoas são mais importantes do que coisas. Quando você entra num lugar, numa loja e você ou num restaurante, você diz assim: "Uau, que comida maravilhosa! Que que ambiente gostoso! Que lugar excelente!" O lugar é excelente porque havia pessoas de excelência naquele lugar. Por isso aquilo se torna excelente quando você entra na casa de Deus e você diz, que ambiente de excelência, que prédio de excelência, não querido, as pessoas que cuidam do prédio que são excelentes, por isso que você vê excelência neste lugar, a excelência não está no som do ambiente, a excelência está no operador do som, a excelência não está aqui nos equipamentos somente que nós temos, a excelência também está na equipe que está ministrando, a excelência ela sempre está em pessoas e não em coisas, isso é muito importante, sabe por quê? Eu quero fazer um paralelo aqui para é, mostrar isso para você também biblicamente, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 26, que Jacó, é, melhor que Isaac, ele, ele cavava poços, e ali Abimeleque e os filisteus entulhavam os poços que Isaque cavava. E cada vez mais que Isaque ia cavando poços, eles por inveja, a Bíblia fala, esses, é, eles tapavam os poços. Mas cada vez que um poço era, era fechado, Isaque ia lá e abria um novo poço. Sabe por quê? Um dia eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, pastor, mas... Por que que Isaac prosperava nesse tempo? Por que que Isaac tudo, porque quando ele, os, os primeiros poços que ele desentulhou foi os poços de Abraão. Depois Isaac, ele próprio cavou o, os, próprios, os próprios poços dele. Alguém perguntou para mim assim, pastor, por que você acha que essa prosperidade seguia é, Isaac? Eu falei assim, a prosperidade não estava no poço. A prosperidade estava sobre a vida dele. O que ele fizesse naquele tempo, iria prosperar. A excelência não está naquilo que você faz, a excelência está em você. E por você ser excelente, aquilo que você faz se torna excelente. A bênção, a prosperidade estava sobre a vida de Isaac. Então ele cavava poços e os poços ali saíam águas. Por que, que os outros cavavam poços e não saíam água? Porque a bênção não estava sobre a vida de Abimeleque. Sabe, querido, é importante nós entendermos que esse é um princípio que precisamos entender. Por que você vê pessoas hoje? A mesma empresa A, existe a empresa B, que faz as mesmas coisas, vende o mesmo produto, mas a A está prosperando, está crescendo, e a B está quebrando, está falindo. Não é o produto e sim são as pessoas que controlam elas, porque um grupo A compra o grupo B que trabalhava na mesma concorrência, no mesmo patamar, não era o produto e sim quem trabalhava com o produto, não era o sistema e sim quem estava por trás do sistema, por isso não são coisas, são pessoas, e aí você percebe no ramo corporativo isso acontecendo. Às vezes na mesma rua, duas lojas que fazem as mesmas coisas, mas uma fechada e a outra ampliando. O comércio, as mesmas coisas, é, um, a pessoa vendendo a mesma coisa que o outro da outra rua. Por quê? Porque um coloca excelência, está sempre o quê? Se superando, sempre progredindo, sempre crescendo, sempre que querendo melhorar... sempre se colocando à disposição para aprender. O outro acha que sabe tudo, que conhece tudo. E quem acha que conhece tudo e que sabe tudo, na verdade ele não sabe nada. Ele não conhece nada e provavelmente vai fracassar muito. Sabe, queridos, o maior inimigo... Para você alcançar excelência na sua vida, sabe quem é? O maior inimigo para eu alcançar excelência, sabe quem é? Sou eu mesmo. O maior inimigo para você alcançar excelência é você mesmo. É você que pode impedir de você progredir, de você caminhar para a excelência. Como, pastor? O orgulho, a soberba, a palavra de Deus, Provérbios, fala que a soberba precede a ruína. Toda pessoa soberba, orgulhosa, ela não vai em lugares muito longe. A excelência sabe, ou melhor, o excelente sabe que ele sempre está em processo. O excelente sempre sabe que ele está num processo. Eu lembro que eu era jovem ainda, jovem eu sou até hoje, né, irmãos? Mas eu era mais jovem ainda, tinha 18 para 19 anos e eu consegui comprar o meu carro. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos e meio. 11 anos e meio eu já comecei a trabalhar de chapeiro numa lanchonete. Os tempos eram outros, como muitos que estão aqui nesse auditório ou muitos que estão acompanhando. Começou a trabalhar muito cedo também. Não é uma realidade de hoje você não poder colocar, às vezes, um jovem de 16 anos, 15 anos trabalhar, enfim. Mas eu comecei, porque também a família, muita necessidade, é, nós, nós éramos em cinco irmãos, o meu pai trabalhava na construção civil, e a construção civil não era como o mercado de hoje, o um mercado até é, bem valorizado, a construção civil, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, não tinha o valor que tem hoje, então o salário era pequeno e todos nós tínhamos que trabalhar cedo, não só eu com os meus irmãos. É, com 11 anos e meio, eu consegui um emprego de chapeiro, comecei a trabalhar num, num lugar. Com 14 anos, quando eu fiz 14 anos, eu pedi a conta desse lugar, trabalhei dois anos e meio. Aliás... Toda a minha vida eu nunca fui despedido de nenhum lugar. Eu nunca fui mandado embora. Todos os lugares eu pedi para sair, para ir para um outro lugar, para uma nova oportunidade, porque eu estava crescendo. E com 14 anos, eu lembro que eu cheguei para meu chefe e disse assim para ele: Olha, eu quero que você me dê a conta. Ele falou: Por quê? Eu falei: Eu quero trabalhar num escritório. Com 14 anos podia fazer carteira de trabalho, então eu falei: Agora vou fazer minha carteira de trabalho na semana que eu fiz 14 anos. Eu falei: Eu vou tirar minha carteira de trabalho e eu quero trabalhar no escritório. E ele falou, não, mas vem trabalhar, continua trabalhando aqui, eu registro você. Eu falei, não, eu não quero mais trabalhar de chapeiro. E ele falou, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser office boy. Muito orgulho. Eu quero ser office boy. Achava chique demais essa palavra, dizer que você era office boy. E aí, ele me deu a conta ali, né, saí do trabalho, fiz a minha carteira naquela semana, busquei nas agências de emprego que existiam ainda, né? quem lembra desse tempo, deixando ali a ficha, o currículo e tal. Fui chamado e eu comecei a trabalhar em escritório e fui crescendo cada vez mais. Enfim, quando eu completei 18 para 19 anos, comprei o meu carro. Esforço do meu trabalho, esforço né, da, de tudo que eu vinha guardando dinheiro ao longo daqueles anos. Comprei uma moto. Pensa um cara com 18, 19 anos comprando uma moto já, fruto do seu trabalho. E eu lembro que comecei a guardar dinheiro também, tinha um dinheiro guardado. E eu lembro que um dia assim, eu parei assim e falei assim, uau, tenho 19 anos, sou jovem demais ainda. Muito amigo meu não tinha nem conseguido um emprego ainda na vida e eu já, tava com, já tinha comprado o meu carro. Aí eu leio uma moto também. E eu não sei quanto que é que eu tinha no banco, mas talvez assim, sei lá, 50 mil, 30 mil, não sei exatamente quanto era. Mas era um bom dinheiro no banco. Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, sabe quando você olha no espelho e fala assim, eu sou o cara. Não há outro além de mim. Não há, não há. Eu sou muito bom. Olha só o que eu conquistei. Olha o que eu adquiri tão jovem. Meus amigos, tudo quebrado. Estou jogando bola na rua aí. E eu comprei um carro, uma moto e tenho dinheiro. Eu sou bom demais. Três meses depois eu estava quebrado. Sabe por quê? Porque a soberba precede a ruína. Aquele que acha tão bom naquilo que faz, na verdade ele não é bom. Aquele que se acha tão bom, o perfeccionista, o arrogante, na verdade ele está querendo aprovação. Então o único que pode impedir você de ser excelente... É você mesmo. Como? Sendo soberbo, não sendo humilde para aprender. E passei por um processo terrível. Três meses depois estava quebrado, falido, devendo, com um a giota me cobrando, com um cheque sem fundo, com o nome no SPC, Serasa, Ciproque, fui morar na casa da sogra, é, para você ver o Estado, né? que estava assim, crítico à situação. Por quê? Por causa da soberba. Então... Seja alguém humilde para aprender, esteja sempre com seu coração disposto, o excelente, o excelente sempre sabe que ele está num processo, ser excelente não tem nada a ver com ser autoconfiante. Aquele dia eu olhei e falei assim, eu sou o cara, autoconfiança, sabe, Deus não procura pessoas autoconfiantes, Deus procura pessoas que confiem nele, confiança no alto, dizendo Senhor, eu sei que tudo que eu tenho não é por mim, é apesar de mim, é pela graça que alcançou a minha vida, é pela tua misericórdia sobre a minha vida e por isso que eu tenho conquistado algo, por isso que eu tenho crescido, por isso que eu tenho adquirido coisas, sempre olhando para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, dando glórias a Ele, dizendo Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a crescer, a prosperar. E a excelência, ela é um dos mais valiosos favores de Deus aos homens, independente do seu credo religioso, independente é, do modo que você deseja construir a sua vida. A excelência cresce como uma árvore. E, se, e quando se encontra resistência, ela procura o quê? Outro caminho, crescendo em direção do sol. A excelência, quem, é, quem busca a excelência, ele nunca está contente. Não tem limites, ele nunca se esgota, ele está sempre o quê? Se surpreendendo. Ele sempre está querendo fazer algo novo, ele está sempre se movimentando. Quem busca excelência, ele não fica parado. Quem busca excelência está sempre querendo fazer algo. Poxa, isso não deu certo, mas o que eu faço então? Agora eu vou tentar dessa outra forma. Agora eu vou buscar conselhos, agora eu vou buscar ajuda, agora eu vou aprender melhor. Quem vive com excelência sabe que nunca está sossegado, porque a vida ela é dinâmica. Ela sempre está okay, nos empurrando para o próximo evento. Qual é o próximo evento agora? Qual é o próximo desafio? Qual é a próxima etapa? Para quem é solteiro é casar? Quem é casado é comprar sua casa? Depois de comprar sua casa é ter um filho? Ter o um segundo filho? Terceiro filho? E agora, programar a sua vida para para aposentadoria, e agora, cuidar... sempre a vida ela é feita okay? por eventos, e nunca paramos, a excelência segue apenas um caminho da subida, onde encontrará uma qualidade maior do que a qualidade anterior. A excelência, ela é um caminho que apenas possui a subida, onde encontrará a qualidade maior do que a anterior. O que você é e o que você tem, lhe trouxe até aqui. Para onde você vai, aonde você quer chegar, você vai ter que o quê? Buscar isso, para você chegar a um próximo nível. Recentemente, numa reunião nossa aqui do nosso presbitério, conversando, nós pastores, a gente estava orando, conversando e agradecendo a Deus por tudo que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento maravilhoso como igreja. Multiplicamos o culto da manhã, vamos provavelmente multiplicar esse culto da tarde já, é, daqui a alguns meses. Agradecendo por todo o cuidado ao longo dessa pandemia, agradecendo a Deus porque mesmo é, diante da pandemia não paramos nenhum projeto social nosso, muito pelo contrário, crescemos exponencialmente é, os nossos projetos sociais, cesta básica, alimentos que entregamos para as famílias, como nunca havíamos feito antes, a generosidade dos irmãos é algo surpreendente, então estamos agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez, até hoje. Mas nós também chegamos a uma conclusão, nós pastores, a nossa equipe, aonde nós queremos chegar agora? Num novo nível? Porque o que nós temos nos trouxe até aqui. O que nós estamos buscando agora, o que nós estamos gerando em oração, em jejum, em discipulado, em aprendizado, em leitura da palavra, em mergulho na palavra de Deus e melhorias é, individuais também, tudo que nós estamos produzindo hoje vai nos levar para novas conquistas, para uma nova fase, para uma nova etapa, porque se nós pararmos hoje, achando... Está tudo tranquilo, está tudo sossegado, vamos só empurrar com a barriga agora até Jesus vir? Está errado. Deus coloca algo nas nossas mãos, Deus coloca talento nas minhas mãos, Deus coloca talento nas suas mãos, não para serem enterrados, Deus coloca talento nas nossas mãos para serem multiplicados e não enterrados. Aquele que recebeu talento e que enterrou, foi chamado o quê? De servo mal e infiel, mas aquele que recebeu os talentos e multiplicou, prosperou, progrediu, avançou, o que, como ele foi recebido, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, é assim que eu quero ser recebido, como você quer ser recebido, com os talentos que Deus colocou na sua mão, você tem se movido para multiplicar esses talentos, você tem se movido para crescer com esses talentos? Ou você simplesmente com o talento que Deus lhe deu, você tem enterrado. A excelência, ela é uma inesgotável fonte criativa de Deus. Então peça para Deus, com os talentos que Ele te deu, para que Ele possa o quê? Te dar criatividade, para você multiplicar esses talentos, para que você possa progredir com esses talentos, para que você possa é, superar os seus limites com esses talentos. A excelência... É a inesgotável fonte de Deus. Quem busca excelência sempre está se inovando. Quem busca excelência sempre está buscando coisa nova. O que é inovação? Inovação é você fazer algo novo com aquilo que você já possui. É simples. Inovação não é só algo que nasceu agora. Inovação não é só algo que foi é, implementado agora. Inovação não é só algo que alguém descobriu agora. Inovação é você fazer algo novo com aquilo que já existe, busque isso em Deus, a excelência não nasce num grande homem, ela nasce pequena e cresce para você se tornar um grande homem, uma grande mulher, uma grande pessoa, um grande empresário, um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande ministro, um grande servo, a excelência começa onde ninguém vê, a excelência está onde ninguém vê. E diante dessa verdade, só o que me resta fazer é o quê? É gastar mais tempo do que eu gastaria antes para fazer e me atentar a detalhes. Que o Espírito que está sobre mim, o Espírito Santo, que eu busco na minha comunhão diária, no meu devocional, na minha vida com Deus faz com que esse Espírito da excelência que habita em mim, possa fazer eu enxergar, porque quem anda em excelência, enxerga o que ninguém enxerga, vê o que ninguém está vendo, faz o que ninguém está fazendo, amém? A excelência na obra de Deus... É algo fundamental. A excelência na casa de Deus é sempre uma dedicação total. Como tem sido a sua dedicação a Deus? Você tem sido um servo de Deus de excelência? Se, se dedicado integralmente a Ele? Quando eu digo integralmente, querido, eu sei que você tem uma vida, sei que você tem uma família, eu sei que você tem uma empresa, eu sei que você tem um trabalho, eu sei que você tem uma faculdade, eu sei que você tem uma escola. Não é integralmente você só estar fazendo as coisas para Deus. Mas é onde você está, você está refletindo Deus naquele lugar. Na escola, na faculdade, no trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Como tem sido a sua vida? Sabe, eu preciso viver como Daniel viveu. E Daniel, ele tinha uma vida diária de oração também. E uma comunhão com Deus. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, eu já estou caminhando para concluir. Diz assim, pois Daniel, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa, orava no seu quarto, nas janelas abertas, do lado de Jerusalém, e três vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Um homem de excelência é um homem também que é dedicado à oração. Um homem de excelência é um homem de caráter. Um homem de excelência sempre está procurando pessoas melhores para estar perto. Um homem de excelência sempre está buscando alguém para se inspirar, alguém para ele é, estar aprendendo. Por isso, um homem de excelência, ele também é um homem ético. Assim como a Bíblia fala e destaca que Daniel possuía um caráter irrepreensível. Aliás, se você for ler a vida de Daniel, provavelmente, quando você vai estudar a vida de Daniel, você sabia que você não encontra defeitos, pecados sobre Daniel? Provavelmente ele tinha, mas a Bíblia não dá destaque para defeitos. O pecado sobre a vida de Daniel, uau, pode isso, estude a vida de Daniel para você ver, eu não estou falando que ele não tinha, provavelmente até ele possuía, mas o Espírito de excelência que estava sobre ele, sobressaía com certeza essas coisas que a Bíblia não dá destaque para as falhas, para os defeitos de Daniel, Daniel, é, ele tinha um destaque, a Bíblia destacava o caráter dele... A palavra sempre, quando fala, fala de Daniel, a Bíblia está sempre destacando o caráter dele também. Amplie suas habilidades. Não ter embasamento sobre determinado assunto não é motivo para você não fazer algo. Pelo contrário, é o primeiro passo que você precisa para ampliar suas habilidades. É fazendo o que se aprende. Por isso, amplie as suas habilidades. Busque conhecimento. Busque pessoas que você possa aprender com elas. E eu concluo aqui, essa palavra, nessa noite. A Bíblia fala em Lucas capítulo 16, uma afirmação, Jesus diz assim, que os filhos das trevas são mais hábeis em sua geração do que os filhos da luz. Algo importante, que habilidade significa dedicação, esforço, desenvolvimento do seu potencial. Então, muitas vezes os filhos das trevas são mais habilidosos que nós, são mais é, é, é, dedicados do que nós, filhos da luz. E essa advertência aqui, que Jesus traz em Lucas capítulo 16, 8, ela é confrontante. Por quê? Ele está dizendo: olha, os filhos das trevas são mais hábeis em sua geração que os filhos da luz dizendo, olha, eles investem muito mais do que vocês, eles se dedicam muito mais, se esforçam muito mais, queridos, precisamos reverter isso nos dias de hoje, nós como os filhos da luz, filhos de um Cristo vivo, verdadeiro precisamos buscar habilidade, esforço desenvolver o nosso potencial amém queridos? busque pessoas melhores que você de manhã eu usei o exemplo de Elias e Eliseu Eliseu deixa tudo e se torna discípulo de Elias. Ele vai ser um auxiliar do profeta e ele começa a servir Elias, derramando água na sua mão e o servindo em tudo. E Deus revela ao profeta Elias que o tempo dele na terra já estava próximo do fim, pois ele seria arrebatado. Então, Eliseu diz, peça o que você quiser e eu vou te dar. E Eliseu fala para Elias, eu quero ser melhor do que você em tudo. E Elias responde, dura coisa me pediste, mas eu vou te dar. Então Eliseu recebe porção dobrada da unção de Elias. Tanto que Elias realizou sete milagres, mas Eliseu realizou 14 milagres. Sabe querido, por que isso aconteceu? Porque um estava servindo o outro. Quando você serve, quando você se movimenta para servir, a unção que está sobre aquele que você está servindo vem para a sua vida, quando você se coloca à disposição em servir o reino, quando você se coloca à disposição de servir pessoas, aquilo que está sobre ela, automaticamente automática vem sobre a sua vida, quando você se coloca para servir na casa de Deus, para Deus, a unção que está sobre essa casa, ela recai sobre a sua vida também, ela vem sobre você, quando você se coloca para liderar uma célula essa unção que está sobre essa casa vem sobre a sua vida também, quando você abre a sua casa para receber um grupo familiar, uma célula, essa unção também vem sobre a sua casa, porque o exemplo de Elias e Eliseu, é exemplo do, do servo que estava servindo o seu Senhor, e aquilo que estava sobre o seu Senhor, veio sobre o servo, sabe, ao invés de você, aqui de, de, de Elias ou Eliseu, é entrar em confronto, um querendo competir com o outro, não, um serviu o outro, e é isso que nós precisamos ter na nossa vida, é isso que nós precisamos fazer, servir pessoas, precisamos estar cumprindo o mandamento, amando o Senhor com todo o nosso coração, esse é o primeiro mandamento, e o segundo, servindo pessoas, por isso, mova-se em fazer algo, não só dentro da casa de Deus, mas também fora da casa de Deus, há pessoas que estão próximas a você, que você pode se movimentar e abençoar elas, você sabe alguém que talvez está precisando de algo, você conhece alguém que está precisando talvez de uma palavra, é, de um alimento, talvez de um abraço, talvez de uma oração, talvez de uma ligação se mova para fazer isso, se mova para servir em amor, se mova para servir em comunhão, e se mova também com atitude, simplesmente não fique imaginando que aquela pessoa não precise daquilo, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, tenha uma atitude, faça aquilo que Deus tem falado ao seu coração, eu quero orar por você, e se você recebe essa palavra essa noite e você quer receber um espírito de excelência sobre a sua vida, coloque a mão no seu coração, e como eu falei, o espírito de excelência não é um ponto final, e sim é uma jornada, é um processo, eu quero orar por você, quero orar por você também que está nos acompanhando online, nessa hora, se você é esta pessoa, que tem buscado esse espírito de excelência, coloque a mão no seu coração aí, Pai, eu oro na autoridade do nome de Jesus. Peço graça, a favor do Senhor. Peço o Teu cuidado sobre cada vida que está aqui presencialmente, cada pessoa que também que está acompanhando essa palavra online, para que o Espírito de excelência que estava sobre Daniel, sobre José, venha sobre as nossas vidas, Pai. Deus queremos ser excelentes em tudo aquilo que façamos, queremos ser excelentes em tudo aquilo que colocamos nas nossas mãos, queremos ser excelentes em tudo aquilo que chega para nós fazermos, não queremos mais procrastinar situações, não queremos mais procrastinar coisas, não queremos mais empurrar com a barriga, não queremos mais simplesmente deixar para fazer amanhã, coisas que eu posso fazer hoje, queremos ser pessoas que possam resolver os problemas na hora, naquele momento, com excelência, com graça, com amor, com caráter, com favor do Senhor, por isso Senhor, ajuda-nos, derrama da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor sobre as nossas vidas, derrama da Tua unção e esse Espírito de excelência Senhor, venha sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre a vida Senhor, do menor ao maior do bebê a pessoa de maior idade que está aqui no templo ou em casa Senhor, para que possamos entender, que se talvez até o dia de hoje não caminhamos Senhor, debaixo da tua excelência, hoje tomamos uma decisão, de caminhar debaixo da excelência, porque a excelência vai agregar pessoas, a excelência vai inspirar pessoas, e a excelência vai honrar o teu nome, porque o Senhor é um Deus de excelência, o Senhor é um Deus de excelência, e tudo que o Senhor faz é excelente, por isso nós te agradecemos, se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus?